Capítulo 2. A atenção Assim como há meios conducentes ao conhecimento da verdade, também há obstáculos que nos impedem chegar a ela. Ensinar a empregar uns e desviar dos outros, eis a arte de bem pensar. Definição da atenção, sua necessidade. A atenção é a aplicação do espírito a um objeto qualquer. Para bem pensar, é Mister. antes de tudo, saber ser atento. O machado não corta, se não é aplicado a árvore, a focinha é inútil nas mãos do ceifador, se não encontra espigas. Algumas vezes, os objetos se apresentam ao espírito, sem que ele lhes atente, de modo que sucede vemos sem olhar, ouvir sem escutar, porém o conhecimento adquirido por tal modo é sempre ligeiro, superficial, muitas vezes inexato ou completamente errôneo. O espírito inatento fica por assim dizer fora de si, não vê o que se lhe mostra esforcemo nos por adquirir o hábito da atenção, quer no movimento dos negócios, quer na quietação dos estudos. Temos tido muitas vezes ocasião de observar que o que nos falta para compreender é menos a inteligência suficiente, do que suficiente aplicação do espírito, a atenção. Se escutamos a narração de um sucesso qualquer, distraídos e deixando flutuar ao acaso a imaginação, interrompendo o narrador com mil questões e digressões estranhas. O que daqui resulta é que circunstâncias importantes nos escapam, que traços essenciais passam sem nos impressionar, e que, se depois quisermos contar o fato, ou meditar sobre ele a fim de formarmos nosso juízo, ele se apresenta a reminiscência incompleto e desfigurado. Procederá o erro de nossa incapacidade, ou de não termos prestado suficiente atenção ao narrador. Vantagens da atenção e inconvenientes de sua falta A atenção multiplica as forças do espírito de um modo incrível, e como que alonga o tempo. Por meio da atenção, o homem ilustra-se incessantemente. É a atenção que ele deve à precisão e clareza de suas ideias, deve-lhe até as maravilhas da memória, pois que em virtude da atenção é que as ideias se classificam no cérebro com ordem e método. Os que só frouxamente atendem, passeiam seu entendimento por lugares distintos ao mesmo tempo, aqui recebem uma impressão, além uma muito diferente, acumulam deste modo sem coisas inconexas que, Longe de os ajudar para aclaração e retenção, se confundem, se embaralham, se destroem umas às outras. Não há leitura, conversação, espetáculo, que não possam, por mais insignificantes que pareçam, oferecer algum objeto de instrução. A atenção toma nota e recolhe as coisas mais insignificantes, a distração deixa cair ao chão, como o refugio, o ouro e as pedras preciosas. Como se presta atenção? Espíritos frívoros e concentrados. Poder-se a crer que tal atenção demanda muita fadiga, mas é um erro. Quando digo atenção, não entendo a fixidez de um espírito que, por assim dizer, se crava nos objetos, mas sim uma aplicação serena, repousada, que permite que cada coisa tenha a sua hora e nos deixa a agilidade necessária para passar de um trabalho ao outro. Esta atenção não é incompatível com as diversões ou recreio. Com efeito, Recriar-se a gente não é deixar de pensar, é dar tréguas aos assuntos de estudo, laborioso e consagrar-se a estudos mais fáceis. O sábio que interrompe os seus estudos árduos e profundos para ir saborear um momento os encantos do campo com prazer sem observar o estado das coisas, atende aos trabalhos dos lavradores, ao murmúrio das fontes, ao canto das aves, esta atenção distrai-o, não o fadiga. Estou tão longe de considerar a atenção como abstração severa e contínua, que conto como homens distraídos não somente os estouvados, mas ainda os absorvidos em si mesmos. Aqueles dissipam-se fora de si, estes pedem se dentro de si mesmos, nas vagas profundezas de suas divagações. Tantos como os outros carecem de conveniente atenção, isto é, aquela que se deve aplicar ao objeto de que se ocupa. O homem atento é também o que tem mais urbanidade e cortesia. Feriz o amor próprio daqueles a quem não escutais. É de notar aqui que um ato de urbanidade ou um ato contrário se chamam atenção ou falta de atenção. As interrupções Acrescentemos que até os estudos mais profundos, raramente exigem uma atenção tal que os não possamos interromper sem grave dano. Pessoas a que se queixam amargamente se a deshoras uma visita ou um ruído qualquer inesperado lhes vem cortar o fio das ideias. Fracos cérebros. Verdadeiros daguerreótipos em que o mais leve movimento, a interrupção mais passageira basta para confundir tudo. Este defeito, natural em algumas pessoas, em outras, afetação vaidosa e pueril, acusa sempre completa ausência de concentração ou recolhimento interior. Como quer que seja, esforcemo-nos por adquirir uma atenção que seja ao mesmo tempo forte e flexível. É mister que nossas concepções não sejam a guisa de imagens daguerreotípicas, mas sim quadros bem desenhados. Interrompido o pintor, deponha seus pincéis para os retomar quando puder prosseguir em sua obra. Se um corpo estranho lhe faz sombra, desvia-o e tudo fica reparado.